Boa noite a todas e todos, eu sou a Guida Caliço, sou servidora pública municipal aqui em Campinas e estou coordenando essas altas rodas com a Guida, esse programa que a gente tem feito todos os sábados aqui na nossa fanpage. O dia de hoje nós temos um convidado, né, um jovem, um rapaz, amigo nosso, muito bacana, que está lá na Espanha e que se disponibilizou a conversar conosco sobre a situação como a Espanha tem enfrentado essa pandemia da Covid-19. Bom, antes de começar, quero só falar alguns, alguns recadinhos. Essa live está sendo transmitida pela página do Facebook, né? É, pela minha página, mas também está sendo transmitida pelo blog, pelo meu blog, que é blogdaguida.net.br, tá? Se você não tem Facebook, você pode, é, compartil... pode acompanhar pelo blog. Se você tem alguém que não tenha Facebook, você compartilha aí o link que o blog também está fazendo essa transmissão, tá bom? Aí, entrando na live, a gente pede para que vocês dêem um retorno para nós sobre o som, sobre a imagem, tá? Que, como vocês sabem, né? E pode ter algum, alguma questão técnica aí que a gente precisa reparar, ok? Vamos, então, começar a nossa entrevista de hoje, nosso bate-papo, na verdade, né? Que é com o nosso queridíssimo André Zanforlim. Boa noite, André. Como é que você tá? Conte um pouco, pra para nós, a sua experiência aí, fique à vontade. Boa noite, boa noite, Guida, boa noite a todo mundo que está aí. E, bom, acho que não está fácil para ninguém, né? Acho que é, é a primeira coisa. Uh, então, acho que eu vou contar um pouco, então, de como foi minha chegada aqui, o primeiro tempo, quem eu sou, e daí a gente Isso. vai... Isso, vai, conversando, vai conversando né uhum. é. bom meu nome onde tudo é André eu sou aluno da USP eu faço letras e depois de muito trabalhar eu, eu consegui um intercâmbio uh, e uma bolsa de Santander para vir aqui estudar, estudar aqui na Espanha por seis meses né Por um semestre ou seja o trabalho de uma graduação inteira eu cheguei vindo para cá cheguei aqui em janeiro e, e, por janeiro, a gente estava que nem no Brasil, né? Uh, algumas informações já sobre a China, mas nada muito... Imaginando que, que a crise ia ter o, o tamanho que ia ter, né? Só imaginando que era mais uma, mais uma dessas crises, uh, desses vírus que, geralmente, que, que tem como epicentro a China ou, ou a Ásia, né? Mas e, e a gente foi indo até que há três semanas atrás tivemos uma... O, o governo, o Pedro Sanches, chamou a gente e, e recomendou que, de fato, as pessoas não saíssem de casa. O primeiro passo, como eu te disse já, a gente já estava conversando um pouquinho antes, que foi, é, foi uma recomendação, ou seja, não, era, não foi uma ordem explícita, mas sim que, dado o, o aumento dos casos, que as pessoas se mantivessem em casa e que evitassem Aglomerações, e dois a três dias depois, a, aí veio um decreto realmente dizendo que para as pessoas ficarem em casa, caso não cumprissem com isso, seriam multadas ou outras sanções iam ser tomadas. Então, agora a gente está indo para o nosso terceiro, é, terceira semana de quarentena, e de fato aqui as coisas estão ficando bem complicadas. É, como já te disse, por estar muito tempo em casa, você não vê muito, mas quando a gente sai na rua, a gente consegue perceber o clima do país, assim, que as pessoas tão, têm sido bem afetadas. Não somente pelo tempo de confinamento em casa, mas muitas pessoas acabam conhecendo alguém que ficou infectado. Uh, eu tenho uma amiga, isso eu não tinha te contado, mas eu tenho uma amiga que é enfermeira e disse que o a carga de trabalho tem sido colossal, eles estão trabalhando muito, Uh, e isso afeta muito todo mundo, a, a questão tanto física quanto psicológica, assim, então, é, é realmente um, um momento de crise muito sério, e é muito importante que as pessoas, quem, quem tiver a possibilidade, quem puder, fique em casa, é, essa é, acho que a, a coisa que eu posso dizer para todo mundo, aí do Brasil, para as pessoas que eu amo, que, assim, isso não é um alarmismo, isso não é uma crise, isso não é uma invenção da mídia, é, realmente a crise está é, muito feia, e a gente, o que a gente pode fazer é escutar tanto a imprensa quanto o, o cientista, né, a ciência e a imprensa são as duas chaves que a gente tem agora, pra, pra, são as duas instituições que a gente tem que depender, se não, não, se não, se não eles, a gente não tem, a gente fica realmente ao Você tem alguma pergunta mais específica? Tenho, vamos lá. Vamos bater um papinho aqui para a gente poder ir aquecendo. Ó, é, você sabe alguma coisa como que é o sistema aí de saúde da Espanha? Se é um sistema público para todo mundo, se é um sistema mais privado, enfim. As pessoas também vão entrando na live, elas vão fazendo as perguntas, tá bom? Mas, por hora, seria assim, mais ou menos isso, porque é, aqui no Brasil, a gente sabe que quem pode dar suporte para poder é, atender as pessoas que vierem ser infectadas pelo Covid, né, pela doença, sabe que a gente vai ter que se socorrer pelo SUS, né? E, uhum. é, e aí, se todo mundo ficar doente ao mesmo tempo, essa é a questão, a questão é essa, do, do isolamento, né, então assim, se uhum. você, se tem essa informação, porque como você falou, né, que o chefe de Estado aí, né, da Espanha foi até as, as redes, né, a imprensa aí fez, né, uma, uma um divulgou, né? Assim, conversou, dialogou com vocês, né? falou, mas uhum. uma fala no sentido de dar segurança. Então, essa segurança, você acha que está também em todos os espaços de governo, principalmente na estrutura de saúde? O que, que você acha disso? É... Bom, como eu já te disse, é... eu tô aqui na Espanha há só dois meses, então, assim, posso estar tá me equivocando em algumas informações que eu passar, então, eu Sim. peço que entendam isso no sentido que mas a Espanha tem, sim, um sistema de saúde muito eficiente e que se divide, em, se divide nos CAPs, nos bairros. É, geralmente, você tem um centro de atendimento do bairro que é, funciona parecido, entre muitas aspas, com o, com o sistema dos postos de saúde no Brasil, mas as informações que eu tenho é, é que ele, esses sistemas médicos já não estão dando mais conta. Eles não estão conseguindo é, aguentar o número de pessoas que têm sido infectadas. Apesar do governo estar, tá, sim, fazendo hospitais de campanha, uh, tem, tem hotéis que estão cedendo suas camas para que se, se criem hospitais de campanha, mas as informações que a gente tem aqui é que eles já não estão dando mais conta. Ele já, o, o sistema médico já está no momento que a gente está hoje conversando, agora já tá, é, eles já estão tendo que fazer escolhas de quem que vai conseguir ou não, vai conseguir os respiradores. Então, assim, é, por mais que a Espanha tenha, de fato, um sistema de saúde público eficiente, e que também é, tem muito um sistema que preza pela, pela saúde da família, pela saúde... Cada... Aqui, quando você cria, como eu estava conversando com os amigos, quando você chega e você faz a sua carteirinha, você tem um médico... Um médico que vai sempre te atender, ele é seu médico de família, assim. Então, uma, uma noção de, de, de medicina de saúde familiar, assim. A, a medicina não como algo que você só vai lá e cura o problema, mas algo que você tem um acompanhamento, né. Mas esse sistema já está totalmente saturado, assim. E a gente está realmente vendo o número de casos aumentar. Hoje, parece que em alguns lugares uh, da Espanha começaram a alcançar o pico de infecções, mas isso ainda é muito recente. O nosso estado de alarma e ele foi estendido agora tinha ele, primeiro pediram 15 dias depois pediram mais 15 e agora eles pediram o nosso a gente está até o próximo dia 26 de abril uh, é onde isso vai ser revisto então a gente está é isso alô hum. Caiu, André, mas a gente voltou. Caiu, caiu, você caiu. Tava, você estava falando nosso sistema de alarme, é isso que você falou? Eu estava falando, eu estava não, o que eu, o que eu disse é que a gente, então, o modo o, o, o de alarme aqui, o, o que, é, que é o sistema de crise, né, ele foi estendido até dia 26 de abril, então, para... 26 de abril. Então, para a gente ter uma ideia do, da dimensão do problema. E agora, se você vê um país inteiro como a Espanha, parando desse jeito, a, até dia 26, é, eu acho que dá um pouco a dimensão do, da crise, né? Da crise, Porque né? nenhum, é, nenhum país no mundo vai querer parar, isso é óbvio, mas... É, é verdade. É. André, ah, tá. O Daniel está tá perguntando. Eu vou fazer uma, a pergunta do Daniel e depois eu faço a minha junto. Uhum. Ó, o Daniel Pires fala assim, boa noite, como tem sido a postura da população no isolamento? Né? As pessoas estão conscientes né, da, da real situação? né? É, e aí eu vou adicionar aí essa, essa questão. Houve, houve em algum momento que o governo espanhol é, foi meio assim meio flexível com relação ao isolamento ou desde o começo ele falou que seria importante fazer isolamento uhum. acho que seria mais ou menos a mesma assim tanto por parte não, do governo quanto parte da, da população né não beleza é, bom obrigado Daniel pela pergunta é, ó, eu eu vi um, um movimento de conscientização é, que foi aumentando, apesar de eu não ter visto em nenhum momento ah, manifestações por parte da população, tanto nas ruas quanto nas redes sociais, nas redes sociais pra, contra o, o isolamento, assim, eu não vi um movimento muito contrário a isso, a, a maioria das pessoas acatou. O que eu percebi, ah, indo na rua, no mercado, ou na farmácia, fazendo essas coisas essenciais, que, ah, é importante dizer isso, a gente só pode sair aqui para ir na farmácia, ou ir para e para no mercado é, são as coisas que a gente pode fazer não tem horário não tem você mas é o que você pode fazer é... então o que eu percebi vocês estão me escutando acho que não tô, eco escutando. agora. pode falar pode falar pode falar é... então assim no primeiro na primeira semana tinha uma as pessoas ainda estavam um pouco eu ser... levando um pouco na brincadeira um pouco assim faziam muita, muita broma, muita piada com a situação, assim, tanto na rua ainda, mas eu, o que ao longo das semanas eu fui percebendo que foi percebendo foi, a atenção foi é, ficando maior, as pessoas, acredito aí, é uma análise minha, tanto por ver ah, o aumento dos casos, quanto mesmo conhecer pessoas que têm contraído a doença, elas começaram a, a, a, a, essa faceta da piada, do, do levar muito na leveza, meio que parou, assim. Então, se na primeira semana que eu fui no mercado, as pessoas ainda estavam ah, lá, cuidado com o corona, depois as pessoas, você vê as pessoas de máscara, você vê as pessoas mantendo o um isolamento social muito grande, assim, realmente, uh, e, e, e o clima, a afeição não é mais de piada, de brincadeira, é, é, é cuidando como se a estivesse no estado de guerra mesmo. Então, eu percebi esse, esse, esse movimento da população, assim, pelo menos no, no lugar que eu estou, que é, antes realmente o pessoal estava levando mais um pouco na piada, na brincadeira, e, e hoje em dia, você sai, as pessoas realmente estão cabisbaixas, as pessoas estão uh, tensas, você vê uma tensão, assim, uh, e claro que você vê uma solidariedade também, eu fui comprar um remédio na farmácia, é dor de cabeça, não tinha nada a ver com o corona, mas assim, é, a, a, a moça ela olhou para mim, me entregou e eu falei, eu falei assim, força, né, como força, ela falou sim, e, e resiliência, sabe, ela falou, ânimo, ânimo, então você começa a ver que é, as pessoas estão começando a tratar isso como se me problema de todo mundo. Uh, e e emendando já com a pergunta que você me fez, uh, o governo espanhol, o primeiro desde a primeira, a hora que estouraram os casos, houve no primeiro momento uma forte recomendação, ou seja, nunca afoxaram as, as medidas, a recomendação era, fiquem em casa, evitem, evitem aglomerações e tudo mais. Mas, ah, depois de três dias que triplicaram o número de casos, daí ele, aí já entrou uma ordem estatal mesmo, falou, olha, não, é, restringiu mais. Mas, assim, nunca teve uma, um posicionamento de ah, não, uma, certas pessoas trabalham, outras não. Então, assim, o primeiro impulso já foi não, vai, por favor, fique em casa. E depois eles começaram a legalmente ter o poder de, de dar multa para as pessoas. Tem pessoas que foram multadas. A polícia está parando as pessoas na rua. Uh, se você está andando, a polícia para. Não aconteceu comigo, mas uh, o meu colega de, de piso viu isso acontecer, de uma pessoa separada. É, é, perguntada aonde que aonde que vai que que vai fazer uh, tem os, os bloqueios né a, a, a, a polícia está fazendo bloqueios entre o entre as cidades entre os bairros da cidade então isso tem acontecido tá vendo, Adriano a Wanda também mandou um recadinho aqui. É que o horário, a gente teve que mudar o horário porque você está né, no horário diferente, muito diferente do nosso, né? A Wanda aí, ó. Ela mandou saudades, André. Ô, oh, Wanda Conte, um beijo. Então, aí o pessoal está tá um pouco perdido aqui com o horário. Mas é, é hoje às é 19 horas, justamente porque o André está fora, está lá na Espanha. And, André, é, vocês têm, assim, uma. uma Bom, que tem, mas onde que está o, o vírus está atacando mais? Em qual região da Espanha está atacando mais? E se essa região que está atacando mais é, é, é uma região mais pobre, se tem essa diferença, o, o que que você... É, bom, aqui, eu, eu, as informações que eu tenho, né, de conversar com o pessoal e de ver, uh, os lugares que estão mais pegando... Uh, são Madrid, Madrid atacou assim, ferozmente, foi um lugar que com... explodiu o número de casos, a Catalunha também pegou muito, e uh, o norte da Espanha, eu não vou saber o nome exato, que fica mais perto da França, foi onde primeiro fizeram o, o isolamento. Então, antes de, de isolarem todas as áreas da Espanha, porque agora está todo mundo em quarentena, né? uh, o norte já tinha sido isolado, assim. Em questão socioeconômica, eu realmente não sei dizer, Guida, mas, com certeza, é, Madrid é uma cidade muito rica, é uma cidade muito parecida com São Paulo, então, né? Uhum. Uh, e, bom, a, a Espanha tem, sim, é, problemas de desigualdade social, a gente vê moradores de rua, isso é uma coisa que, que, que existe aqui, mas com grandes concentrações de populações que têm... É, esse problema da desigualdade econômica maior, como uma favela, ou como uma periferia, aqui na Espanha, isso eu, existem periferias, mas não nos modelos brasileiros. E isso realmente me preocupa muito, porque a gente não sabe como que chega numa favela, né? Como é. que esse vírus vai chegar. É. Nas condições que tem numa periferia. É. Porque... Aqui, em geral, existem esses lugares de pessoas de maior vulnerabilidade, mas, é, mas assim, de, esquece, mas, é, mas realmente a gente não tem a... E você estava me falando que o Brasil está tá olhando para a Espanha como, como o que poderia ser, e eu acho muito perigoso, para ser sincero, porque a Espanha está tendo uma, um, um combate ao vírus coordenado. As informações que a gente tem do governo federal e, e dos governos aqui, das federações uh, autônomas é o mesmo. A gente, não tá, a gente, não, a gente sabe que tem de ficar em casa. Então, é. assim, eu acho que, o, que, a, que a dimensão é outra, assim. A gente tem que tomar cuidado. É claro que a gente tem que sempre olhar algum lugar para ter uma ideia de como as coisas vão ser, mas, assim, é, reitero, quem puder ficar em casa, assim, deve ficar em casa, não é brincadeira. Por mais que po possa parecer que não, não esteja acontecendo, mas o contágio é muito rápido, o contágio está se dando pelas pessoas também que não têm sintomas, que são sintomáticas, então você pode, pode carregar o vírus e não saber. Então, não acho sabe. que é, isso é uma... É. E... Esse, é, é, essa coisa que você fala para gente gente, é, isso pega muito, assim, né? Você falou assim, olha, é, as informações são coordenadas e são orientadas da mesma forma, ou seja, tanto o governo local, distrital aí, da, né, da cidade, da província, não sei como é que chama aí, mas, enfim, tanto o governo local aí tem a mesma orientação que o chefe de Estado tem, né? Ao contrário do, do, do que acontece aqui. E como a gente estava até... até conversando um pouco, por exemplo, hoje meio, é, nesses dois dias a gente tem se percebido, assim, sutilmente que as informações da Itália, porque no, no começo para a gente o, o exemplo era a Itália, a Itália está morrendo, morrendo, morrendo, morrendo, morrendo, né? Agora uhum. meio que passou, eles focaram na na Espanha. Mas aí você me fala aqui, ó, a Espanha tem é um sistema estruturado de saúde pública? Né, é, as orientações são, são coordenadas, são no mesmo sentido, né? É, você sente que as, as autoridades aí estão preocupadas e, e, e mantém a mesma orientação, isolamento, vão, né, cuidar, enfim, não vai ficar dando bobeira na rua, né? É, e tem a questão também, como você falou, é, da, do, do ponto de vista econômico, né? a gente não tem o que a gente tem aqui no Brasil. Eu moro numa região de periferia, né? eu moro em Campinas, numa uhum. região de periferia. Eu, eu moro numa periferia um pouquinho mais central mas agora mesmo, né, de, de duas semanas para cá, eu estou isolada na casa da minha irmã porque minha irmã estava doente e eu estava aqui aqui cuidando dela e ela mora mais ainda na, na periferia. E o que a gente percebe é que tem gente na rua, né? É, é, é, é óbvio que eu não estou, né, numa região assim né, de, de favela, mas a gente sabe que próximo que onde eu, eu né, onde eu estou localizada tem, né? E a gente é isso, a gente não sabe. Se o vírus cai aqui Pode ter, talvez, proporções muito maiores do que a Espanha, que está sendo um exemplo para nós. Na mídia local aqui saiu, na, não, na, aqui no Brasil, né? Saiu que é, nas últimas 24 horas teve um total de contaminação, não sei se foi contaminação ou morte, 950 na Espanha. Então, quer dizer, independente se for morte, se for contaminação, é muito alto. né? Agora, aqui no Brasil, isso pode ser uma proporção muito maior, né? Como você disse, que não tem favela aí, né, da, do modelo que você tem aqui. Da proporção, sim, da proporção, eu acho que o Brasil, ele tem uma proporção muito mais, é, é muito maior do que a Espanha, né, o número de, de pessoas e, e a relação também com o sistema de saúde pública, como que as pessoas habitam e vivem no Brasil, é uma, é uma relação muito diferente, assim, então... E isso que me preocupa, porque realmente a Espanha estava muito... a Espanha está do lado da Itália. Isso, geograficamente, é muito óbvio que, que isso ia vir para cá, né? Mas, é. assim, eu fico muito preocupado em relação ao Brasil, pelas dimensões do Brasil e também pela, pelo modo como que as autoridades competentes se organizam para enfrentar o problema. Aqui, há é uma noção entre as pessoas que... Demoramos para começar a ter esse esse movimento, mas uma vez que o movimento começou a ser feito de, de combate, o movimento é o único. Então não tenho, por exemplo, uh, um vídeo do do Pedro Santos falando para ficar em casa e um do da presidente da, da presidente da, da prefeita de, de Barcelona me dizendo não, você pode sair. As informações estão elas, elas convergem e, e isso Facilita, na hora das pessoas que têm acesso a essa informação, a, a, a tomarem uma atitude, né? Tomarem uma sim, atitude. Sim. Tem, temos mais perguntas, tem uma da Fabiana, né, Ribeiro, é isso? Ah, tá, Fabiana Ribeiro fala assim, ó. A Espanha está entre os 10 melhores sistemas de saúde médico do mundo. É isso, isso que você falou, né, André? A maior parte é pública, super avançada em tecnologia. A gente estava vendo aqui, aqui no Brasil, André, que em São Paulo, a, o César Pereira está falando o seguinte. Vamos lá, César. E os testes? Volta aí a pergunta do César, não? E os testes estão sendo realizados em escala? A questão é que aqui no Brasil a gente tem uma, é, desde o do começo, né assim, já, no, já na primeira semana, o governador do estado de São Paulo, ele disse que era para fazer os testes somente nas pessoas que estavam internadas em estado grave, né? Aí, agora, meio que está saindo, a gente tem muito, muito, muito, assim, bilhares de testes, tudo parado, né? esperando uhum. aí sair, e até por isso que começa a aparecer de uma hora para outra assim, o aumento muito grande é, da doença, né? aqui no Brasil parece que já temos em torno de 400 e poucas mortes, mas assim, tipo ontem estava bem menos e hoje subiu muito, mas subiu porque começou a sair agora o resultado desses testes, né? E você tem essa informação, como é que é feito na Espanha, se isso é feito com mais facilidade, porque aqui está um caos. O, que, a, o nosso, na verdade, a gente tem falado assim, como a gente está medindo que as pessoas estão ficando doentes, mesmo, uhum. é pelo número de sepultamento. Que todo mundo pelo número de, de que sepultamento, um, sim, que aumentou. Que aumentou muito aqui, né? Então, é, é, isso tem sido um medidor nosso. E aí, você, é. você sabe alguma coisa? Ó, oh, de novo foi o que eu te falei, eu tô dando a, a, a, aqui o depoimento de um estudante de letras que tá, então eu não sou especialista, especialista, especialista em virologia, inclusive temos um excelente divulgador científico brasileiro que é o Atila que vale muito a pena acompanhar o trabalho dele, ele, ele é a pessoa, ele e o Drauzio Varela são pessoas, que vão isso. saber melhor dizer como, como, como a gente deve lidar, se os testes têm que ser feitos em quem, em quem já faleceu, quem está vivo, isso realmente está fora do meu alcance. Mas o que eu sei de experiência pessoal é que aqui na. Aqui eles lançaram um aplicativo que você coloca os seus, uh, o seu passaporte, o seu número de DNA, que é o seu número uh, de cidadão espanhol, e, ele, e você co coloca os seus sintomas. Eu não sei dizer, porque o meu sintoma sempre não deu nenhum coronavírus, então, assim, eu não fui que chamado bom. a... que bom, né, mas para fazer exame. Agora, eu tive uma amiga que bem no começo da, da crise, isso foi há foi três semanas atrás, na verdade, fez um mês, porque foi um mês antes. Ela ficou muito gripada, ela ficou muito, muito doente, e ela ligou no número... Ah, inclusive eu tenho duas do, histórias, e eu tenho... Ah, bom, tudo bem, isso vale a pena contar dois eu amigos. as duas. Esse, a primeira, uma amiga argentina, que é intercambista, ela ficou com sintomas de gripe muito forte, ligou... Para o número que eles disponibilizaram O governo disponibilizou o número E foi um agente de saúde Até a casa dela, do governo E fez o teste lá Ela chegou a fazer o teste que bacana. Então, ela ligou Ele falou, não, você fica aqui Foi um agente, fez o teste E, e deu negativa. ela não estava Mas ele, o agente Foi até lá, isso foi um mês Nossa. Há duas semanas a... Há duas semanas atrás Um amigo meu é, esse peruano também do, do, do intercâmbio, é, ele começou a se sentir muito mal, com falta de ar, com, com todos esses sintomas uh, do, do Covid-19, e ligou nessa mesma linha. Demorou, segundo ele, quatro horas para ele conseguir ser atendido, então ele ligava, não conseguia, então demorou um, um, um período, porque eu acredito que o número de pessoas que já começaram a desenvolver tantos sintomas, quanto achar que estavam com sintomas, né, aumentou muito. Ele foi, ele recebeu um teleatendimento de uma doutora, de uma médica, depois dessas quatro horas, ele falou todos os sintomas, e a médica falou o seguinte, falou que talvez ele poderia ter contraído, mas que se ele não estivesse com falta de ar muito grande, ou com uma febre acima de tantos graus, ele deveria ficar em casa, então ela receitou paracetamol, e ele, ele ficou em casa tomando, ficou tomando isso. Acredito que pelo aumento de número de casos, eu não sei eu não, eu não é, sei por porquê, mas já pode ter já pode ter saturado ah, a pergunta do, do amigo aí que, que fez, eu realmente não sei a quantas estão os testes ah, tenho escutado os, escutado os especialistas dizendo que quanto mais testar agora, melhor a gente precisa realmente mapear onde estão esses casos mas é isso. É, acho que é essas duas, duas experiências desses dois amigos que eu tenho para compartilhar com vocês. Tá. Você, você explicou sobre essa questão do aplicativo, né? Tem, tem um aplicativo, é isso? Que a, que a tem um aplicativo. Que você... tem, sim, tem um aplicativo do governo, onde você entra, coloca os seus dados e, e, e coloca é, como que você está, se você está com, com febre ou com coisa, e se você dá tudo que está negativo, eles não. Não, não, não aparece mais nenhuma notificação, assim. Ah, bacana. E a, a, tem mais perguntas, gente? Se não tem, eu vou fazer uma, uma questão aqui. Tem? Ah, tá. O, tem a do Daniel. Vamos ver. É, e como tem sido os estudantes aí no intercâmbio, né? É, tem adotado a IAD? Aqui tem uhum. tido um debate crescente sobre a adoção deste método de ensino e quais suas implicações? Não, maravilha. É, bom, esse eu tô, essa pergunta eu posso responder. É, bom, eu estudo na, na Universidade Autônoma de Barcelona, chama UAB. Ela tem um convênio com, com a USP, né? Ela tem esse convênio. E uh, todas as minhas aulas, a partir de agora... É, a, a partir, há três semanas atrás, a, a, a universidade decretou que os aulas seriam EAD pelo tempo da quarentena. Como o governo estendeu a quarentena, eu recebi um e-mail anteontem, dizendo que a gente não vai ter mais aula presencial esse semestre. Ou seja, todas as, todas as atividades vão ser EAD, uh, é, cada professor vai ter o seu método, e agora, um relato pessoal, assim, para mim tem sido muito difícil é, Conseguir conciliar Não porque eu não tenho experiência com EAD Inclusive, eu já dei aula à distância Já fui professor, eu que eu trabalhava muito com Skype Dava aula, inclusive, acho que para certas determinadas questões a, O ensino à distância, sim, funciona Não pode ser uma política pública de, de ensino pra, em massa Não funciona assim, mas tem tem só valer agora tem sido muito difícil porque a gente está no momento de, de crise então a capacidade de, a minha capacidade de concentração foi lá embaixo eu sempre fui um aluno bom durante a graduação mas capacidade de concentração de se focar nos estudos não tem conseguido tem dias que sim tem dias que eu vou consigo estudar ler um pouquinho mas tem outros dias que eu não, simplesmente não consegue porque você tem um, uma situação de crise no mundo que que assim, você se preocupa com os seus amigos, com as suas pessoas, com o seu país, e daí, juntando isso, você tem um, um, um governo que federal que fala uma coisa, um governo estadual que fala outra, então, assim, você não sabe o que fazer, você não sabe o que esperar, então, uh, tem, tem sido... Sim, adotou-se o EAD, as pessoas estão tentando, mas numa situação de, de crise tem sido muito complicado, e não só para mim, eu tenho conversado com amigos que falaram, olha, estou tentando, mas não consigo... É, não consigo, tal. Então, eu acho que tem sido muito difícil, assim, e essa a discussão sobre o EAD é uma discussão que envolve várias camadas, não só o EAD como método, mas também em qual momento da sociedade que a sociedade está vivendo. Qual a educação Sim. que a gente quer, o, o, o que significa educar, o que significa pensar, porque o pensamento ele exige que a pessoa esteja alimentada com com, com a consciência no lugar. Assim, educação é muito mais do que sala de aula, muito mais, é, é, envolve um conjunto de fatores, né? Então, acho que é isso. Mas, sim, o EAD tá, tem tentado ser implementado e os alunos estão com muita dificuldade. Eu sou um caso muito claro disso, tá? a gente não está conseguindo se concentrar, mas meus amigos também têm tido muita dificuldade mesmo, de abrir o computador, e daí também a internet, às vezes trava, e daí você... E olha que eu estou no centro de Barcelona, no apartamento uma internet muito boa, mas, assim, às vezes não funciona, né? Não funciona, então... é né? verdade, a cabeça da gente está... A Luíse fez uma questão aqui, vamos ver, tá difícil focar. Eu tenho trabalhado e estudado de casa também, mas é difícil até sem, é, sem ficar olhando né, no celular, porque é a única conexão com o mundo, este momento é complicado para viver assim. É verdade, né? A gente, nesse, nessa questão, a gente achava que de casa a gente ia conseguir fazer tudo, né? E não é bem uhum. assim, né? a gente Nós somos um ser mais <risos> completo. Vocês conseguem desligar o celular por duas horas para ficar no que precisa? <risos> para focar né, no que precisa? <risos> Enfim, mas assim Mesmo que a gente desliga, né André? Assim, isso que você falou, a tua cabeça Muitas vezes não vai Porque é uma, é uma, é uma questão mundial né assim, Você tá uhum. E aí seria essa, Seria essa questão que eu gostaria de falar Você tem contato com outros brasileiros Que estão aí Você tem feito, interagido com outras pessoas Falado sobre essa questão Como é que vocês estão Como é que tem sido essa, essa passagem é... É, querendo, antes de falar que eu assino embaixo do, do que a Luiz falou, que é realmente muito difícil largar do mundo, mas e eu acho que o que tem sido muito bom para mim mesmo, e acho que vale essa, isso para todo mundo, é realmente manter o contato com as pessoas que eu amo, é, falado muito com meus pais, é, com a minha mãe eu falo todo dia, é, e sim, eu conheço outros brasileiros também que estão aqui, aqui, brasileiros que eu conheci antes, né? E que estão passando pela mesma situação e eu acho que é realmente momento de conversa longa, sabe? Se a gente não pode desligar do celular, então pelo menos a gente pega o celular e fica conversando duas horas com um amigo seu, sabe? Tipo, eu coloco no fone, daí eu fico cozinhando enquanto a pessoa tá lá fazendo a coisa dela, a gente... Porque isso realmente dá um, um calorzinho dentro e ajuda, sabe, a perceber que a gente está enfrentando um problema mundial e que a gente deve enfrentar com a humanidade, com a coisa que é nossa, que é do humano, que é isso. Essa, essa relação, sabe, esse preocupar, assim. Esse amigo meu peruano, por exemplo, que eu, que eu comentei que ficou doente, eu percebi que o modo de eu sim, de fazer ele se sentir bem era, todo dia, a hora que eu acordasse, eu mandava uma mensagem para ele, mesmo que não fosse para conversar só, e aí, tá tudo bem? Só isso já era o suficiente, sabe? Porque é um cara que tá fora do país também, que nem eu, mas tá sozinho. Aqui eu ainda tenho dois brasileiros morando comigo, né? Mas é isso acho que é crucial, viu? É crucial, assim. Conversas longas, faz um café... Senta, senta, pega o celular, o fone de ouvido e vamos conversar, Sim. é verdade, né? Sim. Pessoal, a Cris Cardoso entrou aí também, falou boa noite, boa noite Cris, ela, a Neves, o pessoal aí está sempre nas nossas lives, acompanhando. <risos> Hoje a gente está com a Andresa Forlin, que está lá na Espanha, fazendo intercâmbio, né? Estudando lá. Chegou em janeiro lá na Espanha e já pegou de cara uma pandemia, né? E longe da família, né? O que. É... Enfim. Bom, t -t temos mais questões, gente? Não? Eu acho que a gente pode. Se, se tiver mais questões, joga aí para mim, pessoal. Eu não consigo ver pela página aqui. Acho que, acho que não apareceu. É porque é por conta do horário. Mas, enfim, essa, essa live vai ficar registrada aqui, né, na página. Se você quiser ver depois, você vai olhando, assistindo, e aí qualquer coisa, manda a questão que a gente tenta mandar para o André, se ele tiver condição de responder. É... Ah, tá. A Luísa mandou uma questão. é isso, gente? Eu estou vendo aqui? Tá. Não sei se você tem sentido isso, mas por estarmos sempre conectados, né, há um bombardeio de informações por todos os lados. Você sente que há... A, a pergunta foi cortada. Você sente que o acesso aos conteúdos tem vindo numa velocidade que a gente não dá conta de processar? É porque realmente aqui um bombardeio de tem hora que você fala assim não eu acho até que eu já vi isso mas não viu assim é, é um bombardeio imenso não eu, eu a gente tá, tá conversando um pouco antes sobre isso né que eu, eu falei para Fabi que eu tenho estipulado horários de, de notícias sobre o, o coronavírus da minha vida porque assim se você se deixa levar pelo fluxo de informações e pelo conteúdo que está sendo produzido o tempo todo você vai ficar no espiral e não consegue sair dele. Eu tento, depois do meu café da manhã, é, acessar, ver as notícias mais importantes do dia, e depois tentar desligar pelo dia daquilo, né? É claro que é uma coisa que sempre fica, mas, é, talvez, tentar tirar um pouco, né? Eu sei que é muito fácil falar e é difícil fazer, eu, eu, eu, eu cometo a mesma coisa, assim, mas, é, realmente, a gente não tem capacidade para ficar consumindo esse material o tempo todo e digerindo, né? O tempo da reflexão e do pensamento não é o tempo das informações, né? Então acho que isso Sim. é uma coisa que realmente a saúde mental agradece, você consegue. Eu tenho escutado muita música, para ser sincero, eu coloco as músicas que eu gosto no fone de ouvido e fico dançando na sala. Posso ficar parecendo maluco, mas é melhor ajuda, assim. viu? É melhor ajuda, essa ajuda. Louquice, né? Melhor ah, ajuda! Né? Ah, ajuda. ajuda! O Daniel fez uma pergunta aqui, André, se você, você fica à vontade para responder, porque esses meninos são terríveis, olha só. Uhum. Tem algum debate aí sobre pós-pandemia? A gente nem, nem passou no primeiro mês da, da pandemia, os caras já querem saber o que, que vai acontecer no pós, mas vamos lá. É, tem algum debate aí sobre o, o pós-pandemia, implicações políticas, como será a socialização? porque é, é, é, é isso o e a Wanda também tem uma questão acho que eu vou eu vou ler da vanda já uhum. é, você, tá. também oi é isso né é. É, o que é, <risos> também o que a esquerda espanhola está discutindo pós-vírus pós então é, Aqui a gente tem brincado, né? A gente tem falado assim, gente, o que, que a gente vai fazer depois quando passar esse isolamento, né? Opção 1, um, vai sair correndo, opção 2, uhum. vai, né? vai pro pagode, vai não, manter a, a opção, né? Aquela coisa, né? Mas, enfim, e, e vocês têm feito essa... E você participa de algum grupo que tem discutido sobre essas questões? Ou você está mais mesmo, né, mais reservado aí? Oi, Evandro, um beijo, Evandro! <risos> é... Eu, realmente, sobre o, sobre o funcionamento da esquerda espanhola pós-vírus, eu não faço a menor ideia, tenho mantido... mas uma coisa que é muito maluca, apesar de não saber como que a esquerda espanhola funciona, o que eu consegui ver, através da, das notícias que eu tenho vido, visto, é realmente uma uma, for, uma forte tendência, uma união nesse momento, que eu, é muito maluco, de, de partidos que realmente não se davam tanto, mas que estavam se respeitando e entendendo isso como um, uma necessidade de caminhar junto, assim, então isso, isso realmente ficou muito, saltou aos olhos. A, a pergunta do Daniel, a pergunta que, assim, é uma questão filosófica que a gente realmente se pergunta aqui no, no apartamento, aqui com, com amigos, assim, que é que, de fato, o Covid-19, e aí eu o que eu penso, ele vem para, assim, mudar a perspectiva de vida, a, a nossa perspectiva de como viver. Porque uma coisa que é muito maluco, por exemplo, o céu tá claríssimo, a poluição, você sente que ela desceu. E, e eu acho que a crise do Covid, ela, ela não é só uma crise sanitária, mas ela é uma crise do próprio modo de vida que a gente tinha. A gente vive a nossa vida inteira falando não tenho tempo, mais tarde a gente se fala e não consigo fazer nada, mas a, a crise do convite, ela, deixa, ela, ela traz a questão do tempo no, de novo para nossas mãos, porque agora você tem todo o tempo do mundo e isso te angustia. Se antes a falta de tempo, você, que você vendia o tempo todo pela mais-valia, é, você não tinha, porque você vendia para trocar por, por, por dinheiro, por capital, por que seja, agora você tem esse tempo em excesso. E agora você não consegue dar um livro, você não consegue conversar duas horas com o seu amigo. Então, é, é uma crise... O modo como a gente vai se relacionar... É, e eu sei que a pergunta é se depois a gente vai para o pagode, se a gente vai fazer um grande carnaval, ou se a gente vai manter as duas, dois metros de distância, mas eu acredito que é o momento de poder reavaliar esses valores que a gente tem. Porque... Eticamente, quais são os seus valores éticos? O que que, o que que implica a quantidade de tempo? Como que você se alimenta? Fast food em, em, em tempo de convívio não faz sentido. Você tem todo o tempo do mundo para ser cozinhado, é verdade, mas, é Você vai comer lasanha congelado? Eu entendo que tem dias que a gente está de tá saco cheio, mas... Você vai comer lasanha congelado? Quais, qual que é a relação com as pessoas? Da onde que vem a nossa comida? A gente está morrendo de medo da, da crise do abastecimento, a gente quer, é, acaba esquecendo que quem põe comida na mesa do povo brasileiro, é o um pequeno agricultor que não vive tão longe. Então, acho que o Covid-19, ele serve a gente repensar uma série de fatores e, e o que que realmente vale? Quais, o que que a gente valoriza? A gente valoriza a amizade? A gente valoriza a alimentação? Sabe? Porque quem que traz a comida pro, pro prato da, da gente? Não mora longe. E por que que a gente tem que vender tudo a preço de commodity, ou a gente tem que produzir tanto, e para quem que vai esse dinheiro? Porque agora, então eu acho que assim, é uma crise ética, que eu não sei o que vai acontecer, mas eu acho que adianta a gente pensar sobre isso, assim. Ah, legal, muito bom ouvir você falar sobre isso, viu? Que é isso mesmo que você falou, né? Agora não faz sentido a gente pedir, né? comida, né? Assim, você tem tempo para fazer sua própria comida, seu próprio alimento, né? Tem uma questão da low de novo, e acho que eles entraram na no debate, ó. É, tem que aproveitar <risos> é, esse espaço de revolução cultural nas sociedades para construir a sociedade pós- pandemia que nós queremos é isso né assim aproveitar esse período como você falou agora é a hora da gente refletir né agora é a hora da gente então já que a gente está nessa nós somos obrigados forçados a ficar isolados a, a parar né nós enquanto uhum. vendedores de força de trabalho que somos né nós somos uma mercadoria pro capital né nós somos sim uma mercadoria, sim exato né a, agora nós somos fomos obrigados a parar essa mercadoria é o momento da gente uhum. refletir né sobre isso é, e aí Deixa eu ver se tem mais alguma questão aqui. Não. Deixa eu te perguntar uma coisa. É, sobre essa questão ainda do, do isolamento. Você percebeu se teve uma incidência de parar as indústrias aí também? Ou foi só mais o comércio? Foi só mais a circulação de pessoas? Que, é, você percebeu isso ou não? É... Bom, eu não tenho muito como perceber isso, porque eu, tô, eu vivo numa zona é, central de Barcelona, onde não existem indústrias. É uma uma zona mais voltada ao turismo e ao, e ao circulação de bens e e materia... bens, né, bens de consumo do sentido de comida e tal. Serviços. É, serviços, isso. É, mas, sim, indústrias pararam aqui. É, eu, eu cheguei a ler em algum dos periódicos, acho que no Lavanguardia Vanguardia, estava dizendo que, sim, reduziram o número de indústrias até para reduzir o número de fluxo de pessoas, né. Então, isso isso realmente eles reduziram. E está em questão quando vai voltar. Inclusive o, o parlamento espanhol é, acabou de, de votar um, um pacote enorme de impulso à economia, assim, existem essas discussões sendo feitas. Então, então existe isso também do, do governo estar tá apresentando um, um programa de medidas para ajudar o povo, que o povo trabalhador vulnerável. Também existe isso aí. É, eu não estou acompanhando tanto essa discussão, mas eu, isso está em questão. Isso tá, tá questão. realmente tá, tá em questão. Eu vou ser muito sincero, guido. Estou tão preocupado com o Brasil nesse sentido que <risos> eu fico, não, eu mas, fico preocupado. Assim, essa é. eu sei disso, mas essa informação para nós que estamos aqui é tão importante porque a gente vê como a Espanha como um país que está, né, num, numa localização do mundo. É privilegiado, assim, é lá, né? Sim. E é um país rico, e é um país que, como você disse aí, né? A, uhum. a, o modelo de pobreza que tem aí é bem diferente do modelo de pobreza que a gente tem aqui, né? E mesmo Sim. assim, o governo tá, tá vendo essa possibilidade de ajudar. E aqui, só, só, só... eu sei que você tá preocupado, talvez você já tenha até acompanhado mas, <risos> mas aqui a gente ouve as pessoas falarem assim, ah, eu não quero dinheiro... É, um setor, né, que não dá nem para ficar uhum. falando o nome deles, é um setor que fala assim, ah, isso daí é dinheiro do governo, né? a gente não tem que querer dinheiro do governo, a gente tem que querer trabalhar. Gente, é uma questão que a gente não pode trabalhar agora, a gente tem que parar, né? assim, a circulação tem que parar. Então, você trazendo essa referência para nós, essa informação, é importante uhum. para a gente poder colocar, tá vendo, Ó, até a Espanha, Está pensando no seu povo, está pensando em socorrer as pessoas que estão sendo vítimas uhum. né, dessa, dessa pandemia. Eu acho que é isso. Pessoal, tem alguma, mais alguma questão? A gente está indo para o final. Gostaria de deixar um tempinho aqui para o André, deixar mais palavrinhas para nós. Se o André quiser se despedir aqui, por aqui, falar com a mãe dele, que é a nossa companheira, falar com a família dele, usar esse espaço. Fique à vontade, André. Se tiver mais alguma pergunta, eu coloco. Se não, se você quiser já ir encerrando, falar quando é que você volta, se volta. <risos> ah, é, não, essas perguntas, se eu soubesse a resposta, eu adoraria sabê los mas a gente não, não sabe. Bom, eu queria, então, agradecer a todo mundo que participou aí. E eu acho que, de fato, é o um momento de, de perceber que a crise é séria para quem tiver a possibilidade de ficar em casa, é, e o privilégio, mas a, a possibilidade de ficar em casa, sim, porque, olha, países do tamanho da China, dos Estados Unidos, da, da, e da importância também né, econômica da Espanha da, e da Itália e da França, nenhum desses países, esses países são capitalistas por excelência, né? Bom, tudo bem, a China é outro, outro modelo, mas são esses países que são capitalistas, por excelência, estão parando. E eles não estão parando porque eles não são capitalistas, eles estão parando porque eles precisam parar. E que o capital humano vale muito, tanto do ponto de vista econômico também. Então, é o seguinte, a gente precisa fazer uma escolha e, e é um momento, é uma escolha necessária E eu diria que, assim, é um momento realmente de revisar os nossos valores éticos assim de O que, que vale de verdade para a gente Se é exportar commodity ou se é valorizar o nosso pequeno agricultor Que bota comida de verdade Porque, no fim das contas Bom, então, a, a, a, é quem, quem, quem, quem que vai socorrer a gente? Quem que vai socorrer? Quem que bota alimento na, na boca desse povo aí? Então, eu diria isso, eu diria que está na hora de pensar esses valores éticos, e eu queria agradecer o espaço, todo mundo, tentar que todo mundo se mantenha são aí, na medida vale. do possível. Obrigada. Digo que tem dias bons e tem dias ruins, é normal, e acho que é isso, né? Guida? Ok. Mãe, um bem Acho que a Guida deu uma... Tra... Ah, a Guida caiu. Mas ela voltou. Não, André, eu vou colocar enquanto ela tá voltando, ó, a, a Luizy também te, te dando uma saudação aí. Aí, peraí. É, <risos> aí. E aí a Guida voltou, então... Pra Guida se despedir Eu que também. caí? Sim, foi você que caiu. <risos> eu achei que fosse o André. Ó, a Luiz falou assim, ó, obrigada André, boa sorte aí. Por aí. Ok, obrigada Obrigado. Você, você terminou de falar? Terminei. Ah, eu não vi o final, então. Eu caí, então eu não vi o final. Mas, de qualquer forma, André, a gente agradece muito, muito, muito você você ter aí atendido aí a nossa solicitação. São informações uhum. que são bastante importantes. Ó, o Adriano também está agradecendo. Valeu, André, se cuida por Valeu, aí. Valeu, Adriana. A gente agradece muito a, su a, su a sua participação. Antes de concluir, quero agradecer também aqui as pessoas que participaram. Tenho aqui, consigo aqui ver... Tem mais gente, mas consigo ver aqui é, o Daniel Pires, o Adriano, a Louise, a Lúcia, a Banda Conte, Cris Cardoso, César Pereira, Fabiana Ribeiro, Carmen Silva, Adriana Neves, Meire... Enfim, tem mais gente aqui que, que acompanhou a nossa live. A live, depois que a gente encerrar aqui, ela demora um tempinho, mas ela carrega, tá? Uhum. A Lilian também está acompanhando. A live fica carregando aí o, o, a página do, do Facebook depois de... Demora um pouquinho, um tempinho, mas logo ela disponibiliza, tá bom? Quem quiser depois assistir. E quero agradecer também ao, ao pessoal que, que ajudou aqui, né? Na, na organização dessa live, que é o Adriano Bueno. Agradecer a Fabi, a, a Fabiana Gonçalves. Agradecer o Daniel. Pessoal que ajuda a gente também a a compartilhar aqui a página, a compartilhar a live, enfim. E agradecer de coração mesmo a sua participação, André. É, espero que, que tudo dê certo, espero que você se cuide, né? E que uhum. em breve a gente possa estar junto ou fora né, desse isolamento, festejando, né? E que todos nós fiquemos bem. Tá bom? Obrigadão. Um beijo, tá? Só mais um convidinho, na quinta-feira eu vou estar fazendo uma roda de conversa, aí, se você quiser também acompanhando, acompanhar, que vai ser nesse mesmo horário também. Uma roda de conversa uhum. pelo CCV, na página do, do CCV, nós vamos falar sobre a situação dos trabalhadores da saúde aqui em Campinas. Então, aí você vai uhum. poder comparar, entendeu? Nossa. Um pouco da informação que você tem aí, você vai poder comparar uhum a situação aqui que parece a gente tem recebido muita denúncia que está bem ruim tá bom então um beijão fique em paz Beijo. Né? e se cuide tchau. tchau sim tchau boa noite